Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert tem informações para gente, porque hoje a PRF está nas rodovias, tem operação Tiradentes em andamento. Albert, bom dia para você. Oi, Ana, bom dia. Bom dia para toda a nossa audiência que tá acompanhando o nosso RCN Notícias nessa manhã de quinta-feira, véspera de feriado. A gente tá aqui na unidade da Polícia Rodoviária Federal aqui em Lagoas, na Lagoa Maior. A gente vai conversar aqui com o José Ferreira Torres, né? Sobre a operação que vai ter agora nesse feriado, né, Torres? Conta pra gente como é que a Polícia Rodoviária Federal tá se preparando aí para esse feriado intenso. Bom dia. Bom dia a todos.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 Então, Albert, a gente quer agradecer, né, o Inspetor Torres, desejar um bom trabalho para toda a equipe da PRF aqui de Três Lagoas. A gente tem visto aí os policiais das rodovias, né, fazendo todo um trabalho de orientação. Às vezes, quando necessário, também aplicam multas. E é importante, né, Torres, só a gente ressaltar, então, quem for viajar, inclusive, pegar a estrada, para que tome todas aquelas medidas necessárias, cuidados básicos com os carros, até para evitar acidentes, né?